tempo. O tempo deixa perguntas, o tempo mostra as respostas, ele esclarece todas as dúvidas e, acima de tudo, o tempo revela as nossas verdades. Hoje eu trago uma boa e uma má notícia sobre o tempo. A má notícia é que o tempo voa, disso você sabe. Agora, a boa notícia é que você é o piloto. Por isso, hoje eu gostaria que você refletisse. Você tem sido um bom piloto do seu tempo? Hoje eu quero que você reflita. Você tem sido um bom piloto do seu tempo? O tempo é curto, hein? Preste atenção nisso, reflita e nos vemos em breve.